Bora pra análise sem spoilers do filme Air, a história por trás do logo. E esse filme aqui é um drama que vai contar ali toda a questão ali de como começa a parceria entre o Michael Jordan e a Nike. A gente vê aqui a idealização dessa marca Air Jordan dentro do departamento de basquete ali da Nike e todas as dificuldades, todos os obstáculos para a concretização desse projeto. E esse aqui é um filme bem feito, bem editado ali, a parte técnica dele é muito boa. É, o filme ele foca bastante nesse arco aqui, nesse momento. De tentativa de convencimento da Nike Pra tentar trazer o Michael Jordan aqui E fechar uma parceria com ele Eu, todo o filme ele é tratado de maneira muito épica Essa história, ela é contada aqui de uma maneira bem emocionante Só o que me soava um pouquinho estranho aqui nesse filme É que o tom do filme, as frases de efeito E toda a emoção Pareciam um pouco maiores Um pouco grandes demais Pra problemática em si Se a gente for parar pra pensar O problema aqui seria uma questão de um contrato Dentro de um dos departamentos da Nike Então me pareceu assim Assim, que o tom estava um pouco exagerado para a questão tratada aqui pelo filme. É, eu gostei bastante do filme, mas eu concordo realmente, dá um, todo um tom épico aqui para o que, na verdade, é a assinatura de uma parceria aqui que a gente sabe pela história como é que foi, né? Mas aqui a gente vê bastante nos detalhes, né? Mas claro, que é uma parceria que mudaria bastante a própria história da Nike no mercado, né? E a própria história do Michael Jordan no cenário. Né? Então, e certamente essa situação trouxe uma atualização muito grande em termos de contrato e de possibilidades ali, tanto para as marcas, quanto para os astros em si, depois em toda essa indústria. Então, né, pra mim, um ponto positivo desse filme é que, é que o Ben Affleck, né, que é o diretor do filme, ele conseguiu realmente dar esse ar extremamente pomposo, assim, grandioso pra algo que é, na verdade, um, uma questão burocrática ali, financeira da Nike, mas que realmente é algo que mudou a história e a gente vê aqui da perspectiva dos que se envolveram aqui nesse projeto, né. Em certos momentos, ao assistir esse filme, me deu uma sensação parecida ao assistir o um filme à rede social, que é sobre o Facebook. Então, me deu uma sensação um pouquinho parecida. É, dá aquela sensação que a gente tá assistindo, como se fosse uma grande propaganda de uma marca, né, de um produto ali, ou de uma sublinha da empresa. É, até porque querendo ou não, ali a Nike vai aumentar absurdamente as vendas do tão desejado Air Jordan, que realmente é maravilhoso. É, por tudo que a gente vê aqui no filme, o produto, né, essa marca, Air Jordan é tratada como algo precioso, como algo muito acima da indústria, né. E tá certo que o produto ele é muito maneiro, o tênis ele é muito legal mesmo, mas a, a vibe que é criada aqui nesse produto é é algo tremendo. Mas ainda assim, a trama, ela é muito bem contada, assim, e realmente os personagens estão engajados com a situação problema, então a gente se envolve com o filme do começo ao fim. É, porque até é uma história que a gente já sabe pra onde que ela vai, a gente sabe o desfecho dessa história, uma linha muito conhecida da Nike, né? Mas aqui o um mérito pro Ben Affleck, né? Que ele realmente consegue contar um filme com um ritmo muito bom, a gente realmente fica muito preso quando tá assistindo ele. A figura do Michael Jordan, que aparece só de relance, assim, acho que a intenção do diretor era de fazer, assim, como uma uma aparição mágica, incrível, mas no fim das contas acabou parecendo um pouquinho arrogante e mimado. Essa aura mágica que se cria aqui no filme em torno do Michael Jordan, né? Realmente acaba parecendo alguém um pouquinho arrogante mesmo, né? Acho que não era bem a intenção do diretor ao contar essa história, né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, a gente tá com uns conteúdos bem maneiros lá no Instagram, no TikTok, são conteúdos que não entram aqui no YouTube e bora se inscrever aqui no YouTube também. Bora também dar um like aqui nesse vídeo Quero convidar vocês também para serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E o diretor, como a gente comentou, é o Ben Affleck Que conseguiu fazer um filme aqui bem emocionante E tecnicamente muito bem feito Tudo ambientado ali nos anos 80 Bom, E a gente tem aqui pra esse filme um elenco que a gente chama assim de estrelado Que né? a gente tem o Matt Damon, né? o Jason Bateman, o Ben Affleck, a Viola Davis aqui O Chris Tucker, tem muita gente boa aqui participando desse filme e a interação entre eles aqui funciona muito bem né? E a classificação indicativa que desse filme é de 12 anos Bom, e aí fica aqui a nossa dica desse filme Que provavelmente vai agradar a galera que curte ali filmes sobre genialidade, business e ideias revolucionárias da indústria E esse filme que é distribuído pela Warner Pictures estreia dia 5 de abril nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo para vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme é a história por trás do logo é 4